E aí pessoal, Dep 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, os desenvolvedores do Standoff 2 acabaram de divulgar na sua fanpage é, oficial que o jogo está pronto e será lançado hoje, em aproximadamente duas horas. Tanto para Android quanto para iOS, tá, galera? Então, o que acontece? Por que daqui a aproximadamente 3 horas? Porque assim que acaba de fazer o upload, a Google Play, que é o sistema do, da Google, tem que renderizar o aplicativo. Como se fosse um vídeo. Quem é, posta vídeo no YouTube tá ligado. Eu falo isso porque eu tenho uma conta developer, tá, na Google Play e eu faço postagem de aplicativos também. E eles aproveitaram para divulgar as informações do APK, mano. Então, o peso do APK será 146.6 megabytes. E os requisitos mínimos, mano, será Android 2.3+. Ou seja, Android 2.3+, qualquer um tem. Vai ser disponível para 90% dos aparelhos. Todo mundo vai poder rodar. Então, seu Moto G1, Moto G2, Moto G3, Moto G4, Moto G5 vai rodar. Com certeza, tá? Assim que o jogo sair, terá o link para download aqui no meu canal. Então, fique antenado. Se você curtiu, deixa o like. Se você não é inscrito, mano, se inscreve aí e ativa sino para você ficar antenado que eu tô dando um F5 lá nas notícias para trazer em primeira mão para vocês, beleza? No mais é isso. Tamo junto. Compartilhe. Eu fui!